O que é que é ser uns para os outros? Quem é que são as pessoas com que tu te identificas e dizes estes são os meus pares? Que seja uma coisa muito mais pessoal para eles porque sentem merdas que eu nunca na vida vou sentir e vou estar aqui a falar, mas não faço puta que é que é tipo, sentir preconceito. Okay. É a família mais próxima? Mas nem toda a gente pode ter essa família mais próxima disponível. É a instituição da zona? A Câmara Municipal? É o Estado? São associações de voluntários? A quem é que damos essa responsabilidade de ajudar os outros? Ao Twitter. Não. <risos> Só acontece se o mundo todo estiver de acordo. Mas a, a questão é se estamos a caminhar para esse mundo ou estamos a caminhar para um mundo mais dividido. Eu acho que estamos muito mais distantes. Acho que, tá, que estamos mais, como nunca tivemos, estás a ver? Acho que estamos muito distantes uns dos outros, meu. Cada vez mais. Eu acho isso. E acho que a pandemia ainda veio mais realçar isso. que é incrível que eu não sinto tipo saudades, estás a ver? Nasci em fevereiro de 2020, eu te perguntasse, olha, agora durante cerca de dois anos, vou tirar-te quase toda a atividade social. Não sei, não sei dizer isso. Sei-te que imagina, eu conheci uma, uma ucraniana de 17 anos na Moldávia, uhum. que estava lá e disse que os pais dela tinham morrido. Emocionou-me, estás bem? Sim. Ali? Ela com as lágrimas nos olhos, a contar aquela merda, eu, eu, eu, basicamente aquelas 14 horas do bombardeamento de de mortos, e os pais estarem mortos. Sentiste-te mais próximo, como nunca acharias possível? Dos gregos. Dos gregos. <risos> e achas que uma possível solução para estes problemas que estamos aqui a discutir era se toda a gente viajasse imenso? Completamente. Mano, completamente. Para o qual é fundamental à vida em sociedade? Acho, acho. Então, como é que vais uh, ser amigo de um, se, Tipo, como é que vais integrar num país islâmico? Alguma coisa que move mesmo Tem que ser futebol, bro. Política não. Eu acho que já vimos que política não mexe okay. com os portugueses. E neste caso o Costa. O Costa foi, o Costa foi em tua representação dizer à senhora então já posso ir ao banco. <risos> <risos> <risos> <risos> yeah. E depois este indivíduo pessoalmente não me representa, mas ele está em representação dos meus interesses, não, na teoria. <risos> estou engraçado, a última vez que me vensi partiu um pé. A Bíblia às vezes é uma metáfora. Que é para quê? Quando é que é às vezes? É quando me convém. Se calhar a humanidade era uma grande coisa até a Arca de Noé. E depois, somos todos descendentes de Noé desde então. Somos todos deficientes. Somos todos idiotas. Não queria ser idiotas. Eu queria deixar uma um, um parte no início, do, no início que é: Pá, via ontem uma ilustradora portuguesa chamada Lara Luiz que hum, uma ilustração dela foi copiada pela Shane. Estás a ver? Ai, a Shane é aquela marca de. Do... Não é Shane? Shein. Shein. Se, acho que é Shane. Não sei, não sei como é que se pronuncia. Acho que é Não Shein. Cheio... Ah, traço. ok. Não é que um é, é, não leva Mas não é Não leva, mas pode ser que sim que se pronuncie. É, é marketing. É, é pronto, é cheio. Mano. Ok. O no Mar é cheio. <risos> uh, que lhe vai ter uma ilustração, copiou-lhe, do, do, do Instagram ah, dela. Ah, passou-me qualquer coisa no. Num... Yeah. É. Uh, e está uh, a vender essa ilustração por... Uh, nas nas t-shirts Caracas, seis paus. Seis paus. Mano, qual nojento é que isso é? Gostava de saber. Dá-me a tua opinião. Absolutamente. Por Absolutamente. Porque é, é a apropriação... Calma, tu estás a dizer baitou, é porque é, não, copio, copio, copio. é igualzinho, é? igualzinho, não há nada diferente. Não, não, não. não. Pode, vamos pôr um menor Zé, mas... Não, não, não, é igual, é igual. Porque te estás a apropriar da criatividade da obra de outra pessoa com o único e exclusivo fim de ter lucro. Percebes? Porque se é uma ilustração da La Lara Luís não é... Complexo o suficiente para não poder inspirar alguém que faz tipo, põe um gatinho sentado numa árvore e é uma não. coisa completamente diferente. Não, isso é ipsis verbis copy paste, como o que tu estás a dizer, aquilo que eu nem sei onde é que vi, se indicava, acho que é nojento no sentido ético, claro. E agora a quantidade de marcas que fazem isso? Estás a ver? Que nós fazemos putida aí, que e acabamos aí com a na merchandising da tá, muitas fez... Mas há muitas marcas que não se estão a esse. Eu não sei qual é que é o posicionamento do mercado da Shane, Shin, Shane. marca chinesa. O que for, pronto. Uh, ah, pronto. É que os chineses, por exemplo, não têm tanta legislação de direitos de, de propriedade intelectual como nós. Então, bro, são, uh, é empre... a é o país das, das falsificações. É isso, eu não queria ir puxar aí ao estereótipo negativo, mas é verdade. Não. Mas pronto, era só isso, era só para também quem está a ouvir saber que marcas dessas andam a baitar artistas sem lhes dar um tusto, meu que é uma vergonha do caralho. Estás a candidatar a presidente do sindicato de ilustradores, é? Não, não, não, não, não, não, não, não, não estou, não estou. A associação profissional. Não estou, mas temos que ser uns para os outros. Se ninguém é, é, percebes? Eu não conheço a gaja lá nenhum, nunca falámos, estás a ver? Uhum. Mas não, as pessoas têm que ser uns para os outros, porque se não somos uns para os outros dentro da, da cine... Muito solidário. Então explica-me. O quê? Deixa-me explicar aqui uma coisa Se você quer é que é ser uns para os outros Quem é que são as pessoas com que tu te identificas e dizes Estes são os meus pares Mano, são as pessoas que, que, são, que são independentes, que fazem merdas em casa Eu Estás falar em termos criativos? Criativos, claro okay. E sentes mais isso do que ser gondomarense, por exemplo? Sinto, mano. claro que sinto Proteges mais facilmente alguém na sua... na minha... do que sim, sim. lutas pelo teu sim, município, claro. por exemplo Claro E do que o teu país? Claro, porque são pessoas com quem eu me identifico diretamente, percebes? Okay. Não, eu identifico-me com um gajo de mar, mas não é diretamente, estás a ver? É porque a qualquer coisa. É, é, é, é terrinha, estás a ver? Não é nada que eu fiz para me caracterizar assim. Okay. É uma questão tipo geográfica. Olha, eu fui para aí daqui. Ok, a ver? exatamente. Sendo que ela é ilustradora e eu não. Pronto, e e, e, e trabalha num ramo que é muito próximo daquilo que eu faço também. Okay. E. Um, e isso, isso, eu acho mesmo que em qualquer meio artístico eu acho que para começar o, o a arte tipo o meio artístico que engloba a música o cinema a ilustração tudo devia uhum. de haver tipo de facto um representante ou alguma entidade estás a ver não daquelas maroscas que há que representasse as pessoas tipo uma maispez SPA no caso mas, mas dá, existe, caso. existe mas faz alguma coisa é? percebes é, sim é o que tu estás a queixar não, não proteges yeah. mas é yeah, tipo imagina sim uh, obviamente que eu sinto sinto me fico solidário com com uma artista que, neste caso, até é portuense, mas isto não quer dizer nada. Hum. Hum. Se mas tiveste que, é que o ressalvar agora, pera lá. Exatamente. Não, mas Sim, é importante. Não, não quer dizer, dizer nada. Eu disse, mas depois, automaticamente logo a assim seguir disse que não mas, quer dizer nada. Mas percebes onde é que vem esse lapso? Tem, tem que ver com os teus círculos de identidade. A que é que tu pertences? Não. E tu fizeste questão de mencionar que ela é do Porto, porque tu pertences também a ciclo. Ainda para mais, tens este laço de afetividade com ela. Qualquer pessoa que vai ouvir isto, pensa que são, é válido. Porque tu associas mais, mas mesmo assim tens sempre aquela pertença radical do Porto. Mas há pessoas que levariam isso ao limite e poderiam dizer olha, eu tenho mais semelhança com ela porque ela é branca. Exato. Não é? Ou porque se veste assim. Ou porque se veste assim. Ou porque faz recompras naquela loja, yeah. vai àquele bar. Yeah. Yeah. Mas eu acho mesmo. Acho que... E aí já não era tão válido. Pois não Era, continuava a ser válido. Se for a, a cor da tua pele... Uh, ou a que é naci nacionalidade, quer dizer, a nacionalidade já se aceita melhor, não é? Ainda por mais é português. Eu acho que é válido, mano. Imagina, é uma coisa que eu ando a pensar, eu acho que é muito válido, tipo, não eu branco, estás a ver? Porque eu, eu nunca senti, sim, vou dizer, eu, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito na pele. Sim. Obviamente que racismo e preconceito são coisas diferentes. Sim, porque sim, eu não sim. senti preconceito em lado nenhum. Okay. Uh, mano, mas obviamente que para, para, para, com, para uma comunidade africana, ou muçulmana, ou indiana, estás a ver? Sim. Que seja uma coisa muito mais pessoal para eles, porque sentem merdas que eu nunca na vida vou sentir. E vou estar aqui a falar, de, mas não faço para ti ideia do que é, que é tipo, sentir preconceito. Okay. Ou seja, é nessas pequenas micro comunidades, tipo a ver esse lado mais... mais okay. Não sei como é que é dizer, mas mais mais radicais até em certo aspecto acho hum. que é, mas é importante também a ver para se protegerem eles próprios então achas mais legítimo que as pessoas que são de minorias étnicas ou religiosas neste caso tenham um sentimento de pertença mais exacerbado é isso é. Que, que se identifiquem mais uns com os outros é. atenção numa sociedade justa e tipo perfeita hum. isso não existiria okay. mas tendo em conta aquilo seja, que eles eles têm mais direito em unir-se por aquilo que não escolhem do que tu, que achas que isso é inferior entre aspas, percebes onde eu quis chegar? não concordo mas... é, não, são estas <risos> não, não, não, não, não. O, que tu, o que tu disseste que é assim não, eu identifico-me eu sei racionalmente que me identifico com quem tem uh, uh, com quem faz quem tem ações que as ponham no mesmo ciclo sim, que eu, sim, quem sim, pensa sim, de determinada sim. maneira quem age de determinada maneira, quem escolhe determinada atividade ou profissão porque isso é uma escolha nossa sim obviamente a pertencer, não a minha, é. pertencer à minha cidade ou não não é okay? e tu achas que isso é uma coisa inferior e quando nós falamos eu estou aqui a pôr uma hipótese académica atenção muito distante e quando nós falamos de, de critérios que tu não escolhes podes ir até o cor de pele, é, é, é. orientação sexual, etc e então se a, a mentalidade continuar a ser não se mudar isto, eu concordo com o que estás a dizer, mas se a mentalidade continuar a ser a de há mais direito a, que, a nós unirmos-nos temos características particulares que são, que são discriminadas, há mais direito, embora nós não conheçamos isso, é eticamente mais legítimo por determinada razão. Percebes o nó que está aqui a ser. Percebo, está não, aqui a Eu acho que é mais numa questão de autodefesa e de haver uma comunidade, estás a ver? Tu hum. Sentires que não estás sozinho. Bro, e vamos ser sinceros, estamos a falar de uma coisa que é um, uma ilustradora que foi baitada um preconceito e uma okay. coisa tipo que existe já centenas de anos. Exatamente. o conceito de comunidade quão dizer. grande ou quão pequena pode ser a tua comunidade? Ah, pode ser duas pessoas E com grande? Pá, lá está aí não pode ser 10 milhões no espaço de 10 milhões estás a ver que isso já não é uma comunidade mas, dizer, mas já é, há... é, uma, é uma comunidade Não, mas imagina é, mas e, é e, e, este, e este, se não me engano 3, 3, os 3 milhares de milhões de pessoas que são católicas não, não são uma comunidade. São, claro. São cristãs, aliás, católicas. Sim, sim. Acho que não. Acho que é, é então, mas estou a falar tipo num micro. No, no, no mas percebes? Mais... Sim, sim, sim, sim. Porque depois tu Há mesmo andas comunidade. nas comunidades católicas tens, tens, claro. tens tipo. Claro. Cenas. Uh, ou seja, tens a comunidade católica está dividida claro. em termos de Imagina, mas, imagina, assim, imagina, isso se nosso sentido de comunidade é muito difuso por causa. E tu tens mais do que eu, claramente, já falámos disso, por causa de. por vivemos de uma área urbana. Mas imagina. Em Simões há um sentimento de comunidade diferente, numa daquelas aldeias lá à volta há um sentimento de comunidade diferente, claro. que depois pode cruzar com esse. Mas qual é que é? Qual é que é? Se conseguirias fazer a tua hierarquia de grupos de pertença, saber este é que é mais próximo do meu coração junto de outros conseguia outro, fazer. Mais... Isso. Uh, okay. Não conseguia. Quer dizer, se pensasse muito, se tivesse de... pá, obviamente são coisas que eu, tudo aquilo que eu adoro fazer, e que me traz tipo prazer, uhum. as pessoas que Tipo tu, com, com... <risos> tipo tu e o The Wire, estás a ver? Sim. Essa... Que, mas que fazes muito em que este nisso que é uma coisa que tu gostas tanto, e se conheces alguém que gosta tanto de The Wire como tu, se calhar tu numa noite perdes tipo 3 horas a falar com essa pessoa é só de The Wire é e, e, já, e já e passado uma hora, já nem estão a falar de The Wire, estão a falar de merda e é um dos poucos fóruns em que eu participo online, que eu quase nunca estou em fóruns sim, online, não fórum The Wire. é verdade. Já nem estão a falar do The Wire, estão a falar da vossa merda qualquer, sim. mas com, houve uma coisa muito importante para vocês dois que vos juntou. Exato. Ok, eu se calhar consegui fazer assim okay. aquilo que eu gosto muito, vou pôr vou, vou meter isto em gavetinhas, esta primeira gaveta se houver pessoas, tipo no top uhum. um, pessoas que partilham no mesmo gosto que eu, se calhar, é a, a minha comunidade e mais próxima E a tua próxima. família, não é a tua comunidade mais próxima? Uh, mano, a minha... As pessoas que vivem em tua casa que te, <risos> pois. Uh, te educaram ah, que vais no, se, no sentido de comunidade, como nós estamos a falar não, não é okay. mas por... não, A comunidade que eu estou a falar é no sentido mais lato possível do termo a tua família não pode não deixa de ser propriamente se, uma se comunidade. Se fizermos, tu fizermos isto, ok, é, vamos tirar a comunidade e vamos pôr a palavra tribo. Sim, porque é disso que se trata. Estás a ver é tudo um nas um escolas. tribal, mas, não, não, tribo no deixou, tempo. Mas, mas comunidade é mais politicamente correta do que tribo, Sim, gente, mas nós, por causa das associações. No nosso, no nosso tempo de escola não havia muito isso já. Já se, quer dizer, ainda havia um bocado, tipo, o pessoal mais grunho, o pessoal Tribos, rei, claro e... que havia. Sim, mas, mas, tipo, nos anos 8, como os meus primos falam, nos anos 90 e o caralho, havias mesmo uma coisa muito definida, estás a ver? E eu, eu lembro que andava, tipo, na Aurélia de Souza tu não vias muita... Se calhar era, como era uma coisa tão orgânica... Tão, tão orgânica. Tão... Um... Havia lá muitas tribos. Se achas, se calhar tu estava a dormir. Quantas, pessoa, é... quantas pessoas de ciência é que tu conheces Exato. Conheces-me a mim e a peça? Exato. No... Que nós também não nos dávamos propriamente... Mas conta. quando eu digo tribos, estou a falar de pessoas que... Estou a falar mesmo grupos que não se... Que não... Ou seja... Está bem, estás a falar de ver... grupos socialmente isolados uns dos outros. E há sempre alguns na, na escola havia e menos de quem tu estavas. Sim, mas... mas não, não é... Sim, ok. Mas tá percebes bem. o que eu estou a dizer? O é, que é que tu identificas como o teu, o teu grupo de pertença primário? Se quiseres dizer Olha, assim. Antes de mais, obviamente, que onde te metem, onde ficas. Depois tu és cheio, se quiseres. Certo. Percebes? Tu, sim, tu, sim, tu foste, foste inserido numa turma com 10 gajos e das gajas sim. tu queres ficar ali e ficas ali e acabou e se fosse, isso fosse inserido numa família com, com comportamentos abusivos pois. precisas de ajuda para sair dali precisas ou começas a ter comportamento abusivo outra, na sim. Então, para é tu, tipo para, então para que tu te salvaguardes para, tu, para que tu seja salvaguardado tens que ter um outro grupo de, de pertença que te vê mesmo que tu não os vejas. Uma criança numa mas família. Mas tu claro que tens de -se com Mas vê, uma criança numa família sim. precisa de um outro grupo de pertença. Claro. Que é o da comunidade. A comunidade, ou seja, ou a sociedade. Ou o desporto. De sim, mas isso é diferente. Porque imagina que estás num meio que te isola muito, que tu cresceste, foste posto naquele meio por via de, como é que eu disse a semana passada, por via de Deus, Nossa Senhora, do Big Bang. Sim. Foste disposto àquele meio social. O que, é que, o que é que vai ajudar essa pessoa a sair? É a sua perseverança? É uma cena muito individualista, muito, muito liberal? Ou é a sociedade? E que parte da sociedade é que tem que ir buscar? É a família mais próxima? Mas nem toda a gente pode ter essa família mais próxima disponível. É a instituição da zona? A Câmara Municipal? É o Estado? São associações de voluntários? É isso, a, quem é que damos esse, a quem é que damos essa responsabilidade de ajudar os outros? Ao Twitter. Não, há comunidade. <risos> Se o Twitter ajudasse. Não, não pois não tenho resposta. O Twitter só isso. ajuda quando dá likes, né? Só não tenho resposta para isso. Olha, ajuda. Não tenho resposta, é não tenho resposta para É isso, Tu tens? Eu não tenho. Tenho, tenho. Então dá. Antes de me ver, estou Martini. Não, tenho que aquecer a voz para isto. Na minha opinião, o ideal era ser qualquer ser humano. Entendes? Porque o teu grupo de pertença era qualquer outro ser humano. Mas eu sei que sou egoísta o suficiente para que eu nunca pusesse em prática isso. Portanto, como é que eu posso esperar de te... outras pessoas podem Sei que há uma minoria que eventualmente viveria assim. E não vamos ainda toda a sociedade a ser tão altruísta assim. Não. Isso é, uma, isso é uma utopia não que nem absoluta, é uma utopia, é uma <risos> uma utopia assim. absoluta no entanto <risos> há, é uma uma frase, prática, bro. há uma frase de um autor que, que, que se questiona para que serve a utopia? e ele responde, para que eu continuo a caminhar tá bem, sabes ó. para quê? Tá é o sítio onde tu queres chegar e se tu queres chegar lá, qual é, que é a melhor maneira? Sim, concordo com isso. Uma nação mundial. Mas tu estás a mandar merdas para o ar. Daqui a 300 anos. Eu não estou a tentar resolver problemas da corda. Estás a tentar resolver problemas que vai acontecer daqui a 200 anos. Não, eu estou a falar de problemas que acontecem, que vão sempre acontecer e que não como é que nós podemos aprontar para os resolver qual é que é a tua Eu não concordo com isso que tu disseste. Eu sou mais tipo, pensa local para salvar o global. Espera, mas isso pode ser perfeitamente possível. Sim, mas o problema é que tu pensas à escala. Tu à já... grande mas... escala é que, é que... esqueces muitas vezes quem é que está ao teu lado. Pronto, isso pode ser um defeito meu. No entanto, se tu resolves esse global, resolves num mundo globalizado como o hoje, resolves muito do local. Não, não acho que seja assim tão fácil. Não achas? Não. Porque estás a pensar na tua posição privilegiada de português. Porque se tu fores do Zimbábue e houver uma nação global e não há e não há um regime auto, auto, autoritário sobre ti por exemplo estou a mandar o bem nem sei como é que está o regime neste momento mas houver um regime autoritário sobre ti mas mas a importação e exportação há uma acumulação de riqueza no topo se o mundo for todo unido em termos políticos acho que esta pessoa estaria melhor mas e é... nós não estaríamos melhor também eu acho que sim eu acho que sim não é em termos de recursos o teu, o teu local também, também estaria hum. porque havia mais. Eu acredito Antes, se o mundo fosse controlado por uma nação, não é por uma nação, era o, o, o planeta ver-se todo como uma entidade. Em vez de tu és o que? Sou português, estás o que? Sou do Porto, Nossa, e eu terra. digo isto. Exatamente, Essa, mas assim é... acabar por haver divisões poesia, bro. Mesma. É mesmo. Claro, e havia. Que havia. É. claro que havia, claro que havia pobreza, bro. Mas não e muita pobreza. Muita muita pobreza, pobreza. Porquê? Calma, vocês também. Nenhum, nenhum economista poderia prever isso. Portanto, não venham vocês os dois dizer aqui muita pobreza. Mano, então se tu desse, se tu desse controle a uma entidade só, não é uma entidade, tu não estás a perder. Então, é é da mesma, maneira que, <risos> da que, da não mesma maneira que tu achas e que tu consideras que és tão cidadão como alguém que mora na ponta de Freixo de espada à cinta percebes, que está muito distante, a todos os níveis de ti. Tu, para ires votar, se calhar andas 10 metros e tens uma escola. Se calhar aquela pessoa tem que andar 25 km até a escolinha primária, estou ainda numa zona muito remota, e se não houver autocarro não vai, se não houver ninguém que a vá buscar. E depois ela é levada por um candidato em específico, portanto já sabes em quem é que vai votar. O acesso dessa pessoa é completamente hipotética. Que eu mandei agora a, a democracia está tão cortada quanto é, tu explica-me só isto se tu tivesse uma boa rede democrática que, em que exista de facto como seria, por exemplo, as Nações Unidas se fosse um órgão executivo ou, ou deliberativo mais do que é, que não é nada era fixe, meu mas isso não ia fazer com que, por exemplo olha, como temos no euro, estás a ver? Sim. países a saírem do euro imensos países a não quererem saber claro, mas o esforço pode ser esse, percebes? Pois, uma integração mas, diferente mas, Tens o exemplo, por exemplo da Islândia, e que, que eu estou em que entrar em coisas que me faço pedido é que estou a falar, mas eu não esqueço que... a Islândia não quis entrar no euro. Não, que saiu do Euro. Ah, do Euro da moeda. Não, mas a questão é mesmo essa. O, o euro é uma coisa diferente. O Euro é uma. O, quando tu tens um sistema, isto é muito internacionalista, isto é tipo, isto é uma teoria, que tem umas bases comunistas. Bem, desculpa. Porquê? Porque este, este é, isto que eu digo só, só acontece se o mundo todo estiver de acordo. Mas a, a questão é, se estamos a caminhar para esse mundo ou estamos a caminhar para um mundo mais dividido? Mas estamos a caminhar pela segunda parte. Para um mundo mais dividido. É isso. Há tendências para, mais, para estarmos mais unidos. Por exemplo, tu individualmente estás unido a pessoas muito distintas de, através da internet, claro por exemplo. É. Há uma tendência para uma união, mas para um sentido de coletividade Nunca nos parece bem. Eu acho, eu acho mesmo que nós tipo, estamos mais unidos uh, no virtual e, obviamente, que eu posso estar aqui a falar com um gajo uh, do Canadá em tempo real, estás sim, a ver? Sim, que, sim. Coisa, que era uma coisa impensável há uns anos atrás. Mas acho que tipo, no, no, no nosso dia a dia uhum. nós estamos muito mais distantes. Acho que, tá, que estamos mais, como nunca tivemos, estás a ver? Acho que estamos muito distantes uns dos outros, meu. Cada vez mais. Eu acho isso. E acho que a pandemia ainda veio mais realçar isso. Ainda uh, veio mais dar aquele... Que estás distante das pessoas mais... Que há, que, e, e, que, e que é incrível que eu não sinto, tipo, saudades, estás a ver? Acho que estamos a ser formatar. Ou seja, a internet ajudou-nos a formatar, é isso que é? Sim. Eu já estava tão habituado a estar, tipo, na minha cena, que uma pandemia mundial não me veio a afetar em nada. Quer dizer, afeta-me obviamente em algumas coisas, não é? Mas uhum. no que toca a interesse... Mas sentes que, que foste menos afetado que a generalidade das pessoas? Ou que se calhar muita gente está comigo, estás a ver também? Não fomos assim tão ah, afetados. Achas que há muita gente que já, já se isolava por, por vontade própria? Porque imagina, tu tiravas a internet. Juro-te, imagina, esta, se tirado, tiras a internet deste mundo em que vivemos, as pessoas estavam, tipo, tínhamos necessidade ah, outro, assim, de um Imagina se em fevereiro de 2020 eu te perguntasse: olha, agora durante cerca de dois anos vou tirar-te quase toda a atividade social. Eu que ficava sem a tua vida na internet. Não, eu que ando tá, com uh... O vou tirar-te, ou vou ou vou tirar de quase toda a internet, e podes ir à internet uma vez por semana de X em X. É, eu preferia tipo eu preferia a primeira hipótese. E tens a vida social toda. Não, eu preferia a primeira hipótese, Poderes ter a vida social é. sem internet. Mas não. Nós... Não, não, preferia estar, não, não, não, não. Desculpa, não, não, preferia ficar sem vida social é, e ter é, internet durante sim, dois anos. E se fosse sim. para o resto, OK. E se fosse para o resto da vida. Hum, pois é complicado, bro. É complicado, mas tendo em conta como eu estou neste momento, se for agora... Se esta pergunta agora... Uhum. Continuava a dizer a mesma coisa. Querias pergunta... internet sem interação social para o resto da tua não vida? Não é a interação social que eu tenho, não é mesmo? Tipo, não fiquei com zero interação social reduzida, interação, interação social muito reduzida. Okay. Fiquei... Vai, então queres levar isto ao extremo? Ao extremo? Então, confinamento. Só... confinamento. Quando foi confinamento absoluto? Não ah, já não, Dever de recolher obrigatório? já não, mano. Mas, tipo, imagina eu ter eu ter ficado com a minha interação social a 20%, reduzida. Okay. A, a, 20%, a 80%, né? Sim. Em 80%, eu prefiro, prefiro assim do que. De ficar, de sem, ficar sem e não é sem internet no sentido de não é ficar sem internet é ficar sem aquilo que a internet me oferece que é poder ver merdas poder tipo uh... cultura. consumir cultura sim cultura claro claro eu sei mas estavas a fugir ao termo me pareceu. Hum... mano não não sei mas é mesmo engraçado porque se calhar tu há dois anos fazes mais essa pergunta eu ficava aí, vou bater mal estás a ver e agora que passei por isto ficava tipo custou me de zero eu pessoalmente, olha, sou tão a favor deste mundo globalizado que não, dá, que não há volta a dar mas eu preferia ficar sem internet yeah. não pá, porque Acho que também é inevitável este é um cenário que eu na verdade nem pondero bem porque não, não há um mundo em que fiques sem internet e sem vida social sendo pragmática, ao contrário que estava a ser há é um bocado teórico Acho que, e tu vês agora as pessoas têm noção muitas delas que deviam continuar mais confinadas e já Para estão tudo. a perder a cabeça Está louco é, mas calhar eu também, lá está, eu estou a falar porque sou um privilegiado de merda percebes que eu tenho excelente tenho uma casa com boas condições com a internet, sim, há muita eu gente que não, não tem internet é, não é, não e é internet, não é, é tipo a casa as condições a minha casa, de confinamento condições em casa, percebes? sim tipo, eu tenho condições em casa, eu, há pessoas que não têm condições em casa eu posso estar em minha casa ah, mas atenção, não, calma, calma, calma mas eu, eu já, já tinha levado ao extremo percebo o que estás a dizer, mas eu já tinha levado ao extremo de que tu podi... a sociedade existiria na mesma, mas sem internet de repente, acabava-se a internet. Isso, como é que a sociedade reagiria? Entendes? Esse mundo, para começar, ia ser um, um, um cenário apocalíptico. Mas pronto. Neste momento, iam. Yeah. Mas se acabasse de repente, sim. Uh, mas quanto a ficar confinado, obviamente, que eu e tu ficámos muito bem confinados a comparar com, com muita gente. Que mesmo que tenhas uma casa fixe, uma casa porreira, podes ter pouquíssimo espaço. Podes ter ficado com parentes abusivos. Não. Podes ter ficado com, com, com, com, colegas com colegas de quarto que, que se passaram. Casais, que, namorados, com namorados. Casais, Sim, tá. e, e, e pessoal que se passou. Sim. Por acaso falava no outro dia com uma pessoa que trabalha no, no Centro de Apoio à Toxicodependência já não se chama assim uh, que, que me estava a dizer que, que atendeu muita gente durante e no pós. Mas é mesmo difícil eu estar a ver. Eu estar a... Imagina, eu tenho boa empatia porque tenho. Tento ter o máximo de empatia por, por isso, estás a ver? Mas eu, eu se me perguntarem a mim, custou-te alguma coisa? Zero. Estás a ver? Custou-me a nível económico. Foi a única coisa que me custou. Sim. Fiquei pobre. De repente Sim. fiquei pobre. Uh, mas se não... nível mental e emocional, sentes que não? Sente-me que não. Sente que não. Sente Também, isso é, atenção. Isto é muito, pode ser muito conjuntural. Eu vou dar-te agora um exemplo, se quiseres depois corto na edição. Tu começaste uma relação amorosa muito forte durante este relacionamento, durante este confinamento, este, confinamento, durante este ano. Isso influencia muito a tua perspectiva sobre o, o é. tempo que passou, o momento histórico que passaste, percebes? Ah. Porque se calhar, se tivesses um percurso um bocadinho diferente, poderias tu mesmo pensar de outra maneira. Imagina que se calhar estavas a passar por um, uma separação em vez de uma. Exato. De, de, de, e depois e tinhas, que, e tinhas que, que ver com, se a, com essa pessoa de quem estava a dizer. Se calhar, se não, se calhar, assim, tudo. Se calhar até falo, iam fazer carpintaria juntos. Eu falo, eu, falo, eu, falo, eu, a falar, eu falo sempre de um ponto de vista muito <risos> próprio, muito em cima. Que é um bocado estúpido, né? mas é mas a minha, mas a minha é, realidade. É a consideração que tens por ti? É... O que é? Porquê é que achas que falas desse ponto de vista? Não, porque. porque... <risos> É tudo tão fácil é na falta, minha vida. É falta de empatia, sentes? Não com é, isso? é tudo tão fácil na minha vida. Não é tipo nenhum problema. Não tens não, não, não é exato, exato. Ok, não tens a tua experiência de vida, mas é possível comatares a ausência de experiência de vida com for outras formas de conhecimento, digamos assim. Sim. sim, quanto, sim, sim ou seja, pode ser, pode ser empático, podes falar com outros seres humanos que os conheces e que, te transportam essa, e que te transportam esse conhecimento, digamos assim, a experiência de vida deles e tu absorves de maneira melhor ou pior. Isso é sempre falível. Podes ter conhecimento mais científico, como tu por exemplo procuras muitas vezes em documentários embora às vezes os documentários não sejam muito fidedignos mas, mas, <risos> mas procuras, não é ninguém acreditar nisso mas procuras, não, e fazes muitas vezes <risos> pesquisas <risos> e não sei o <risos> que <Exato. risos> pode ser, pode, como é que é, um conhecimento mais académico porque, porque estudas mais cultural, através dos filmes e dos livros e tudo mais, eu acho que podes comatar essas falhas que temos como é que tu achas que era possível talvez para ti, se quiseres, e para a generalidade das pessoas não sei, não sei dizer isso, sei-te que imagina eu conheci uma, uma ucraniana de 17 anos na Moldávia uhum. que estava lá e disse que os pais dela tinham morrido Sim. Tipo, em Kiev, acho que foi em Kiev uhum. ou foi em Donetsk, já não sei, mas tinham morrido os pais dela Donetsk à em Donetsk cá partida tinham morrido os pais dela, e ela estava a contar isso estás a ver? Pronto, que numa noite morreram, os pais morreram. Aquele uhum. é lá uma merda, explodiu, os pais morreram. Ah, com mas, mas não era na, naquele cenário de conflito armado. Era, era, era. Ah, foi, então, okay, foi, foi então foi in em Donetsk Foi, sim. foi, foi, foi. Foi quando? Foi okay, na okay, ok Então ela era refugiada de guerra. Sim, sim. Não, não. sim ela estava na Ucrânia. Sim. Sim, sim, era refugiada Mais ou mas, menos. Mas a Ucrânia tinha o país dela. Mas ela estava na Moldávia. Não, ela foi de férias para a Moldávia. Ah, foi de férias. Ok. <laughs> tava... Mas quer dizer, isso é toda... mas continua, toda essa história é muito interessante. E, e ela estava lá a contar. Ela oh, não foi de férias, deixa-me só. Ah. Ela foi de ela foi de dar um testemunho dela. Eu é que estava de férias. <risos> Ela foi, foi dar o testemunho dela de quê? De refugiada de guerra. Ela deixa... foi de férias. Não, ela foi de férias. Teve um bocadinho foi... um um de descanso não, de refugiada. Ela, ela teve lá no hotel. Podes também desaparecer. Isso foi bom, mano. E olha, isso mostrou mesmo que tu olhas do teu ponto de vista. Sim, porque... Ela, deixa-me dizer. Estava <risos> de férias como tu, mas não estava. Ela estava. Ela estava ela tava a ser ativista. Ela esteve lá 18 dias como eu e esteve teve na piscina quando ela estava também. <risos> e via copos como eu vi e caralho, estava lá. Só que ela estava lá a, faz... a fazer. Ela estava de férias, eu mas estava a Só tás que estava a contar. Pronto, vida testando. de influencer, né, e ativista da net. Mas não estava de... <risos> não não na net. Estava mesmo tava tava e, e, um, e pá, Foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer. Mas ela, mas, e, ela contava, e ela explicou muito... Fui de férias para a maldade. Aquilo não era um curso de direitos humanos? ou eu fui de férias. <risos> <risos> de grande que eu fui de férias. Uh, mas foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer. E, um, e ela estava a falar, obviamente, quando ela estava a contar aquilo. É fiquei, fiquei, fiquei muito... Fiquei, tipo, Emocionou-me. Estás a ver? Ela, com as lágrimas nos olhos a contar aquela merda eu, eu, eu, basicamente aquelas 14 horas do bombardeamento e os pais estarem mortos e ter vazado para a casa da avó um, só que tipo foi isto, estás a ver mano, imagina ela acabou de contar o pessoal foi lá, deu-lhe aquele abracinho da praxe, carago muita força, mas em inglês uh, e eu tipo deu-lhe ah, tipo, um beijo, estás a ver ok, deu-lhe aquela coisinha nas costas e, depois, e passou -te. e depois, tipo à noite, já estava a falar com ela de uma merda qualquer, já nem sei o que era. Já nem estavas a pensar. Era do Porto-Roma, que Porto era... Roma, o Porto jogado com a Roma para sim, a Chante. que eu queria ver o jogo e não me deixava e ver E a para meter bombas no estádio? <risos> uh, não. E estava tipo o pessoal ainda a falar para ela, mesmo tipo... Com tipo, reverência. Com piano, sim, E eu sim, não sim. conseguia estar a fazer. E já nem me lembrava que o pai dela e a mãe tinham morrido. Ya. Yeah. Estás a ver? Tipo, e aí fizeste tu muito bem. Acho que tu tiveste a melhor atitude. Eu acho que não. Eu, tipo, imagina, para ela. Como tá é que ela se sente para ela, melhor? Já... Se a tratarem de maneira normal. Pai, talvez, mano. É tipo, eu sou, é tipo nos funerais, mano, eu sou péssimo nos funerais. Mas o funeral é um momento muito particular, atenção. O <risos> e este fun... gays, aposto que está a fechar o caixão da pessoa e a perguntar uh, como é que estão achando andas do balcão, passar eu... 10 minutos não, só. Não, não, eu já fiz, é. eu fiz uma das merdas mais mais que eu fiquei mais acaralhadas no funeral, foi quando morreu a minha tia, já pá, há 3 anos atrás. Morreu a minha tia e o meu primo tem quase a minha idade, estás a saber? Sim. E eu estava na filinha de cumprimentar a... Na, tipo no, no velório, na, desculpa, no funeral, tens aquela filinha que as pessoas vão cumprimentar, tipo, as familiares. Sim, sim. Sim. Eu estava na fila e estava tipo, ué, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou dizer, dei um abraço ao meu tio, dei um abraço ao meu primo e disse as melhoras, mano. Como se fosse uma gripe. E, <risos> e eu fiquei-me a sentir, ué, mal, aí ah, é, é, é, Ai, é, é, é. Castro, as melhoras é pesado. Mas é por não sabermos o que dizer. Claro. Então, tipo, tu ficas a entrar em pânico porque não se... queres, queres, queres dizer alguma coisa Ai. interessante. Pronto, ok, mas, mas eu acho é... que ninguém leva a mal, porque o, o, o funeral é um momento muito específico, de luto, para alguns. Está uma perfeita. É, é, não é de solidariedade mais para outros. Hum. Não achas? Bah, por isso, agora aquela miúda disposto a ir lá falar da experiência dela. Significa que estava bem resolvida, que aquilo até era um método terapêutico para ela, que sentia um propósito, com uma como a malala, que foi para a Nobel da Paz, não é? que é uma miúda que, muito nova, sofreu muito. E utiliza a voz dela e é isso que aparentemente a preenche. Essa é claramente a missão de vida dela. Não, preenche claramente ela, ela fica... Ela obviamente fica, fica, ficou, e se calhar hoje ainda fica, né? Que se calhar ainda continua a fazer isso. Mas ela estava emotiva, mas, tava, mas, tinha, mas tinha raça, estás a ver? Não sei, tipo, claro. é, tipo imagina, é eu vi aquilo. Por isso não, é que, eu estou, por por é que eu estou a dizer que a tua atitude é mais louvável do que a dos restantes se continuavam a dirigir-se a ela à partida. Se ela estava a falar bem contigo... Mas estávamos então... ver bro. Exato, um tuga e um ucraniano, bebê. Uma ucraniana, tá bem. Não interessa, estou a falar no geral, mas olha, usei, usei o masculino uh, geral. Não devia. O, o, um tuga e uma ucraniana, lindo seja que for. É é fixe. Eu estava a comer peixe com ela, peixe cru, que eles caem peixe eu cru, e a ver, volte qual é que era, mas não gosto de, mas diz que não gosta de sushi. Diz que não gosta de sushi, exato. Peixe fumado, desculpem, é peixe fumado, Peixe fumado é mau, meu. Não gosta de sushi, mas aqueles bem, qualquer maneira. E então aí tu sentiste, sentiste um bocadinho mais próximo daquela pessoa e daquilo que ela representa em termos culturais? O teu grupo de pertença... Em relação à humanidade? Não, aumentou não, um bocadinho? mas senti, bom, não. Tá. Já, já sei o que é que vais fazer. Não, não, não, não senti, tipo, não okay. passei por aquilo. Mas senti me sentiste nesse mesmo, nessas mesmas férias que tu fizeste, sentiste-te mais próximo, como nunca acharias possível... Dos gregos. Dos gregos. <risos> <risos> mas vai isso, bro, porque têm a ver connosco, são pessoas muito parecidas a ver connosco. connosco? Eu, porquê? Mas te escolheste ser português? não mas, mas fui, Então tem educar... a ver com nós com o nosso, que é quem? Pá, São os com, Tugas com, com, com a nossa e eles têm mais a ver. Tu identificaste com os gregos. Claro, não eu não me identifiquei, por exemplo, com os Moldavos. Pessoas incríveis, mas não me identifico. São muito frios, estás a ver? Eu sou muito mas touch. Mas então a tua amizade com a, com a Grécia, a cultura grega, aumentou? Sim, mano. Assim como tens uma grande amizade, por exemplo, pelo México e a América Latina. Yeah, não sei como. Porque eu eu nunca, nunca fui lá. eu nunca fui lá. Pronto, <risos> então... Não mas é achas... uma coisa contigo, bro. Co completamente. Sim. Tipo eu e tu, ó, somos amigos. Sim. Por... Ah, e, somos de... e, somos de... e somos pessoas diferentes. Mas somos amigos. Há, há, há alguma coisa em nós que nos une. Mas nós somos amigos. Hum. Percebes? Há, há coisas que nos dividem. É coisas claro. que nos unem. E o que é que nos une? Bro, nós somos. Olha, para começar, o que nos uniu muito foi nós sermos boémios pessoas muito boémias. E, e, e depois, só... uma coisa que nos uniu muito é sermos muito transparentes com o outro. Isso foi depois, mas o primeiro fator, a primeira tribo que pertencemos foi o hip-hop. Sim. sim, sim, sim. E depois desenvolvemos-nos de maneira não sei como convergente, não é? É isso que eu estou a dizer. Temos tipo... tentado a primeira foda e ter-nos <risos> afastado. Exato. Mas é isso que eu estou a dizer, bro. Tipo, há, há, obviamente, coisas que unem as pessoas. Pois há, há aquilo que faz ficar. O que me fez ficar com os gregos era tipo, os gajos eram como eu, estás a ver? Beiam, comiam, comiam bem, bebiam bem. Azeite. <risos> é, yeah, sabiam que fazer comida, bro, comida latina. Mano, mas... Dieta mediterrânea. Mediterrânica. Exato. E pá, obviamente que. Mas eu gosto muito, acho que cada vez gosto mais de conhecer pessoas diferentes de mim. E achas que uma possível solução para estes problemas que estamos aqui a discutir era se toda a gente viajasse imenso? Compre... Mano, completamente. Em criança, eu... Em completamente. Bro, eu acho que via... devia haver uma. Tipo, portavas-te bem durante um ano Sim. e ofereciam-te uma viagem para qualquer lado, bro. Vai, é. vai. Bem, não fizeste merda, não foste preso, não andaste aí a multas. Vai viajar, vai viajar. Acho que mas que... vai... era o que pagava isso. Era o estado de pagava, mas foda-se. Achas é que dias. É é mas está, escarões, mano, a é toda lá <risos> Foda-se, estou <risos> na Rena. <risos> não estou a falar tipo a andar. Não, Rena. Não, não, não, está ok. Mas, mas, mas tu percebias, imagina, imagina, tu passavas, sei lá, tu passavas uma estrutura de incentivos, mas não pode ser incentivo, é, é também educação. Sim, não, não, não, não, não, não. As só pessoas têm que ser educadas a gostar disso viajar, pois é, Está aquela cultura de café claro que é muita gente que tem nunca um vis o mundo não sabes o que é que não sabes interpretar as sensibilidades uhum. alheias eu acho que nesta <risos> proposta que eu estou a falar de um... eu eu acho que, <risos> que me boa. isto aqui é a minha ideia Diz. e tu vais concordar comigo que é okay. pessoas que temos que dividir isto por temos que ser temos que ser temos que ser usar aquilo que nós conhecemos que, que é sim. as pessoas que não gostam de viajar vamos meter os todos em Amsterdão. Ah, <risos> mas há muita gente que não vai gostar. Mas tem que conhecer mais do mas que Amsterdão. Mesmo teixe. assim, Amsterdão é muito próximo. Tu foste à Moldávia, que é um país completamente diferente do teu. É Sim, importante. Mas, mas, mas imagina, eu não gostei de ir à Moldávia. Não sei de que eu não repetia a experiência, estás a ver? Mas conheceste que é o importante. Mas conheci que é importante. Mas é porque eu já sou uma pessoa que gosto de, de passear. E tu também, estás a ver? Sim. Se eu fosse uma pessoa que não gostasse, não ia para a Moldávia. E daí há muita gente que vai pela primeira vez, assim, em viagens dessas, porque é uma <risos> oportunidade que surge, porque isto é uma questão também de classe pois é, social. Pois é, pois, é. pois é. Eu não gostei nada. Pois. Há muita gente... Ah, e uma viagem? Olha, siga. Não. Nós conhecemos uma pessoa que só saiu de uma vez de Portugal porque foi à Suíça a fazer um estágio. Não. Era pago. Não, mas eu acho que, tem, acho que sim. Haver incentivo da escola? Sim. A própria escola. Porque eu acho que, tipo, imagina, tu viajas, tu conheces outras culturas, tu deixas de ser uma pessoa. É o que eu estou a defender. Um sentido de comunidade mundial, eventualmente... Já... Com ligado com a política, claro, <risos> mas era a minha intenção desde o início. Não, mas tu, mas tu tens isso agora. Tipo, tu podes viajar, tu tens o coisa viajar. Mas... É, tem... Olha, vai, tenta ir ao Mali. Ah. E voltar também, em algumas zonas. <risos> tá, não bem? voltas, mas também isso ia Pronto, está bem. Vá... Estou a perceber, Percebos isso que, que eu ia eu acontecer. Então em Portugal vez. não tens esse problema. Claro que podes ir a qualquer lado e isso acontecer. Mas é, não é por uma questão cultural, é por uma questão pessoal do indivíduo com quem te cruzas ou de uma organização, porque o crime continuará neste mundo. É, imagina isto: imagina: tu pegavas, tu pegavas na, no Eleitor do Chega. Sim, todo, todo eleitor tinha caminhonetes, eu... estás a ver? O Interrail Mundial, em vez de ser não. só pela Europa, era mundial. Era, pegava Fazia... e eles, começavam ali, começavam em espinho, não, <risos> espinho, vigo, depois não pia. Não, iam logo que tinha, não, ok, exato, exato já sei, fazer, já sei uh... faziam parte da Europa, faziam, faziam assim, Europa, mas isto era que é cena para dois mositos eles iam de caminhoneta, bro. Dois meses. Não, não, não, não, não, não. Não precisam de ser de caminhoneta. Pode ser o um meio mais eficiente. Não, porque imagina, tu, eles iam de caminhoneta. Porque existe uma coisa de andar de caminhoneta que cria nas pessoas. Hum. Que as pessoas ficam, tipo, muito mais. E eles iam de deixar de gostar uns dos outros. Não é bem assim. Ah. Ou iam é a cantar assim. com um baiado Olha, achas, achas, toda, achas, que dragões, achas que os super dragões, quando andam de caminhoneta, ficam a gostar menos uns dos outros? Oh, mas os esperos dragões vão ali e já voltam. Pois, é isso? Eu, não, eu, eu eu eu não vou fazer <risos> <risos> <risos> aqui. Ah, <risos> até que é, bro. Não, mas eu não estou, mas eu estou a falar de uma coisa muito melhor que vais à África depois. Sim, mas tu portanto, vais também. Mas podia ser um modelo misto camionetes, caminhonetes, aviões, não sei o quê. E nem tu a gente tinha que fazer o mesmo percurso. Tinhas vários percursos para escolher, mas eram é. desenhados, isto é uma oferta tipo, pedagógica. Tipo, tu aos 10 anos. Este, este, este, este, ou este país, ou este, este, este, este, este, este país. E há merdas que se fazem, e isso até ajuda todas as indústrias de turismo dessa zona. Era lindo. conhecer. Mas toda a gente do mundo devia ter essa oportunidade. Certo. Como olha, como eu tive com o meu querido Valentim, que me levou a Lisboa. Primeira vez que eu andei de avião, andava no quarto ano, e eu e todos os gondomarenses. Se que ouvir isto, sabem que é verdade. Andámos no quarto ano e fomos todos a Lisboa. Ou seja, toda a gente, desde o mais rico ao mais pobre, teve a oportunidade de ir ao Sul. Ao sul de, de Lisboa, Lisboa sete, Mas de avião. Sim. Mas de avião. E ao cenário, não foste? Não foi... Eu fui ao cenário, mas não fui com o Valentim. Mas não foi com o Valentim. Ah. Mas percebes, é, acho... é importante conhecer o mar. Eu acho que isso iria ser. Agora voltando hum. Acho que isso ia ser uma cena incrível, meu. De conseguirem. Toda a gente, estás a ver? Sim. Ser educada, pelo menos. Tu tinhas 25 anos, já foste a dois continentes. Por exemplo. Estás a ver? escolher o país. Claro. Mas tinhas ido a dois continentes. Claro. É e só da gestão A terra do Cabi. Do do, e do... E do um, como é que ele se chama? O, uh, não sei. Uh, aquele anão que não é... Não, que é aquele, aquele, aquele, ah, puto. o Asbolá. As não sei quem é. <risos> é. <risos> é. Mas, mas é, isso... Is is is vai lá, vai a... <risos> Minicari. <risos> vai a Colômbia. Lindo, e não vai é, a, é. a, a Nigéria. E, e a México e o Cancún, Não, não é Quer dizer, também posso ir a Cancún. Mas, mas isto era uma experiência social, não era uma experiência de Não, férias. mas imagina, podia ter parte de relax também. Podia ter. Se claro, fosse, é. era cultural e relaxo. Tem que ter, tens que relaxar nestas coisas, nestas andanças. Tem que ter as duas coisas. Não é, tudo, não é só dois meses cultural, cultural, cultural, cultural. Vais à <risos> praia, nem que vás à praia no Egito. que estes gajos, afinal, têm andas nas praias. É, mas depois tens que cair, tens que ok, vais à praia no Egito depois tens que ir caçar crocodilos no Nilo Estás a ver? tens de ah. fazer merdas que eles fazem Não, tu, não, bro, vais conhecer não, a cultura... não, não, não, tu tens de te inserir na lá, Olha, mas sabes tu, uma coisa tu sabes tu que nós inserimos na comunidade um Não são essas pessoas, és <risos> <risos> tu que estás a fazer que os Egito se caçam crocodilos no Nilo Claro <risos> que caçam, bro Sabes uma merda... Para sobreviver Sabes uma... Não é para sobreviver, é para fazer sapatos Sabes que... sai malas Sabes uma das merdas que tipo mais me meteu a... Foi contigo até que mais tipo ou seja não conhecia muito porque também é, uma, é, é um país muito, muito parecido com Portugal foi quando nós fomos a, um, a, a fazer Couchsurfing em casa do do Dietliff e do e sim do, do, em, na, na Alemanha percebes em os gajos tipo... tiraram até foram connosco que apresentaram-nos merdas falaram de... isso e ok estamos a falar da Alemanha estamos a falar de Dortmund que é uma cidade sim. parecida com Porto e é pessoal é? que gosta de receber porque senão não estava no Couchsurfing sim não. mas estamos mas são tipo cidades muito iguais então, são quase cidades são vizinhas são Dortmund e Porto e Dortmund não tem alma nenhuma não tem alma mas é, tudo, mas é tudo aquilo, muito é. parecido, tipo as ruas, é uma Santa Catarina gigante. Ah, sim, sim, sim. É verdade, que eu é, verdade é verdade. E, puxei, pronto, tens ok, aí, tens eu não fiz isso assim uma coisa completamente diferente. Sim. Assim. Mas imagina isso na Índia, estás a ver? Ou em Marrocos. Na, tipo, índia, na índia tens é que ir à slam mesmo ver a ah, coisa. Slam dog pau... millionaire, yeah. Yeah, as condições para o pérrima onde as pessoas lá vão. E lhe é dar-te a compra para ver se não ganhas o que quer ser milionário, não é? <risos> yeah, bro, eu concordo. Índia, Marrocos. Tens mais referências indianas do que essas? Eu sei que tenho, bro, eu sei que tenho. Cara Olha, por exemplo, uma libares. cena que cun, cunhia bué, a gastronomia. Cunhue bué isso pobre, Isso é que eu bê. curti a tal, teu A gastronomia, é verdade. Isso é que era uma cena incrível, É inferio, verdade. É tu falas para caralho e tipo, tu és bué racista como o caralho. Mas no entanto, ai ai, isso não é bom comer aquela merda, lá, estás a ver? Tipo imagina, tu a coisa é é que mais as pessoas é a A comida é o que liga as pessoas, bro, sempre foi Não é o que não, não é o, mas é uma das coisas que, é é que é mais liga não as não pessoas É das coisas que mais liga, bro. Olha, lembras-te daquela senhora que nos serviu em Além no Café? Sim Porque pequeno almoço Que teve aquela atitude racista contra asiáticos Sim Lembras-te? Ela de certeza que adora a comida deles Ah mano, está bem Mas foi muito racista contra asiáticos Mas porquê é que te ligaste com ela? Eu? ou ela? Sim. Porque ah, é que porque é uma senhora era a pessoa... mesmo fixe que Não, era foi uma maneira fixe. ela que nos mesmo... serviu e que as coisas de lá realmente eram boas, bro? Claro. Exatamente. Então é a comida que te liga. É essa pessoa. E o que, e o que é que te ligou àquele maninho que apareceu com uma t-shirt dos LA Clippers? De basquetebol. Foi a comida que partilhaste com ele? semaninho foi que nós não curtimos nada quando um Foi o jogo. vestuário Foi aquele que curtimos Foi o vestuário dele Ou tu viste a camisola dele E Nice E o gajo americano como é Foi falar contigo ficamos ficámos lá meia hora a falar Very com very ele. nice e ainda I, tentou, zvorato, e ainda I like tentou, to dance E ainda <risos> tentou sacar 20 <risos> dólares para, para a caridade pois, <risos> não, aí, mas, mas, mas lá mas... toda a gente tentava sacar 20 dólares para alguma pois, coisa Mas ué? é isso bro Acho que hum... Acho que era uma ideia mesmo engraçada Eu acho Muito interessante Muito interessante Vamos fazer uma nova petição e, Não uh, Juntar Imagina Há restaurantes que, eu adoro, que eu adoro, eu adoro, eu adoro esta ideia que é há restaurantes que as mesas não são imagina, tu tens dois lugares numa mesa de sete, sentas-te ali e partilhas e partilhas e, a, é, a eu refeição. Eu adoro essa. essa... Sim, gosto. Não, obviamente que não é sempre. Às vezes quero pois. comer sozinho, às vezes quero levar alguém, quero estar sozinho com essa pessoa. Mas aquilo, aquela cena que é, vais comer, estás a ver? E tens é. pessoas à tua volta, porque tu, quando estás à mesa a comer, há algo porque qual ajuda para caralho, estás a ver? E estão ali a partilhar, estão a falar. <risos> é incrível se o álcool experiência... é fundamental à vida em sociedade acho, acho. então como é que vais uh, ser amigo um... tipo como é que vais integrar num país islâmico mas isso aí é diferente, obviamente que eles não bebem eu tenho que respeitar isso, mas eles também têm que respeitar mas qual como gosto é que tu, tu te vais unir a eles se não tens o álcool ah, imagina, que comida, comida. imagina que não gostas da comida imagina que não gostas da comida está lá no país deles, não gostas da comida, não gostas do álcool, dá um calor insuportável Pois. não gostas de atitudes discriminatórias que, que podes que podes uma coisa que no nos mar. pudesse unir que é como é que tu tornias essa pessoa? Tem que ser, tens que ir à maneira como pensam, tens que conhecer as pessoas. Por isso é que eu estou a dizer. Mas não é só ir, não é só comer, não é só caçar crocodilos no Nilo para usar a tua expressão. Mas é maluco. Entendes? Tens que te unir através, tens, tens que perceber que há seres humanos que têm expectativas, não, porque são de sonhos humanos. como tu consegues é unir essa pessoa. Porque são seres humanos. Exatamente. Que bonito mas tu não tens obrigatoriamente que te unir não tens que te unir a, a todas as pessoas do mundo mas o objetivo disto é isso, é a união sim, mas não é que todas as pessoas do mundo se unam umas às outras Exato. é que tu conheças o suficiente para perceberes que podes gostar de pessoas não é imagina, quantas pessoas nunca te disseram epá, eu não confio em, em espanhóis porque eu conheço quatro espanhóis que houve lá, aqueles gajos são. Porque da Espanha, e... nem bom vento nem e... bom casamento. Exato, pronto, <risos> mas eu fui buscar um. um... Eu, fui, eu fui buscar uma, uma cena a conflito, a rivalidade Portugal Espanha, que ela tenta é fácil de falar, ninguém ninguém vai cansar por isto. Hum? E, e por todos dizeres assim, e conheço quatro ou cinco espanhóis, já não confias, como se sintetizasse os 60 milhões de espanhóis lá lá Quantas pessoas que estão naquela província? olho fé em Deus. <risos> Não bro, yeah, eu estou a perceber o que estás a dizer. Mas, a coisa mais importante nisto é mesmo as pessoas sentirem algum tipo de... Ok, algo que existe nesta pessoa... Olha, como aconteceu com aquele, com aquele gajo que nós já discutimos até aqui do TED Talk, Sim. que aquele bacano Exato. era racista, mas os pais dele tinham. O pai, a mãe dele tinha morrido de cão de la Mas dizia... eu não estou a falar só a nível. Calma, tens lá a razão. Eu não estou a falar a nível pessoal, pessoal individual. Eu estou a falar de como é que as sociedades, sociedades? as sociedades poderiam socializar melhor. Através do Partido Socialista. <risos> Estava a achar que, que isso. Não, sim, diz diz, diz, diz, diz, Se houvesse um António Costa em cada país... Olha, só houvesse um... Se por, se por uma eventualidade do... na vida, existisse um António Costa em cada país do mundo, assim, uma personalidade tipo António Costa, como chefe de Estado ou chefe de Governo, em cada país do mundo, tinha um momento histórico, tipo, três meses disso. Das duas, uma. Ou era, ou era o final do mundo, inverno nuclear, final do mundo tinha corrido mesmo uma desgraça, ou... Passados 100 anos, todas as nações do mundo eram amigas. Já estávamos próximos disto... Giringonça a... Mundial. <risos> era, era à mundial. escala mundial. <risos> havia, uma, havia um slogan de campanha que era Soares é amigo, se não me engano. António Costa ele é, é amigo, é, faz piadinha, tipo acaba de receber. Já posso ir ao banco. <risos> é amigo, é friend, é hermano. Ou aquilo corria muito mal, ou aquilo corria pessimamente. Mas se calhar se tivesse com António Costa do outro lado... Ah, uma mão esfrega a outra. Yeah. Yeah. E depois o povo fudia-se. <risos> mas se calhar a longo prazo não. Deve-se calhar a longo prazo não. Estamos a idealizar porque... uma coisa. Né? Isto é um calor do caralho aqui dentro, não está? Ah, não, tá? não tá Ficou caliente agora. Ficou muito caliente. Uh, mas sim, adoro, adoro essa ideia. Adoro essa ideia. Eu, é que eu estou ideia. Também eu. E por isso é que eu insisto em viajar, porque não é só conhecer a gastronomia. Eu não estou falando é só é em sobre... viajar. Eu, nós... Porque imagina, nós estamos a falar obviamente numa escala tipo meter toda a gente a viajar, isso é um bocado impensável, percebes? Podes... Mas porque não meter os líderes das comunidades? Ótimo. Percebes o que eu estou a dizer? Ótimo. Porque em cada comunidade há um líder. Mas depende de que comunidade estás a falar, mais uma vez. Tipo, imagina, uh, o representante da comunidade cigana, estás a ver a falar com o representante da comunidade muçulmana que Sim, está a falar... Mas isso, muitos mas muitas vezes falam. O problema é se esses representantes têm representatividade. Ah, ok. Porque tu tens, tu, tens, tu tens, não me lembro agora do nome, mas tens para a comunidade cigana, tens um, um representante, digamos assim, até és capaz de ter mais do que um. Tens o Sheik de, de Lisboa, que é representante. E essas pessoas falam imenso e falam com os bispos e tudo mais. Não é por aí. Ok. okay. Não é só o representante. A questão é, aquele representante representa? -te? Quem é que te representa a ti? O Pinto da Costa? O Rui Moreira? Ou o António Costa? Algum um destes te representa? Ou... ou... O Cavaco, Até me benço. <risos> o Marcelo Rebelo de Sousa. Não, não, não estou a perceber. Algum deles representa ou não? O Marcelo, mano, conta muito. No ah, e neste caso o Costa. O Costa, foi, o Costa foi em tua representação dizer à senhora, que já posso ir ao banco? <risos> <risos> yeah. E depois este indivíduo pessoalmente não me representa. Mas ele está em representação dos meus interesses. Na, na teoria. Mas é? pode ir ao banco. Yeah. E pode, então, Deixa-me eu... só, deixa -me, deixa -me pensar. Vamos pensar numa coisa que é. Só que eu acho, eu, acho, eu acho que as outras pessoas têm mais juízo que ele. Não podia ser tudo Qual então, é coisa a coisa que mais causa discórdia no mundo? Isto se calhar era mais fácil fazer. Que era mesmo na, Não, na mesma não, mesma não coisa. Coisa. há várias, se calhar a coisa não vais encontrar, mas há várias. É o dinheiro. O dinheiro, acho que é o dinheiro. Tu que sempre? Dinheiro? Eu acho que uma das coisas que mais. Ok, dinheiro. Mas eu, tô, eu, tô, eu acho que a religião. Religião a um Também ponto por uma de... questão de dinheiro. Neste momento, a... desculpa, interromper-te. Não, eu estava a dizer que eu acho que a religião a um ponto. Tipo, historicamente falando, estás a ver? Sim. Sempre houve perseguição, seja de católicos ah, para muçulmanos, para ajudar. Sempre houve, estás a ver? Hoje em dia, até, obviamente, que houve... houve mais de cristãos para muçulmanos. E, dinhe... em um e dinheiro, não? Sim, e dinheiro, claro, claro. Sim, as guerras, sim muitas guerras vieram. Essas à... guerras também tinham dinheiro, tinham ter financiamento. Claro, que aquelas armaduras. Para não, gastavam, mas olha, né? as religiões que se formam. As não deixam de ter uma vertente corporativa. Os cruzários. Sim. <risos> não, os cruzários. Cruzado. Cruzados. Cruzados. Não é cruzados, bro. É cruzados. Pronto, corsários eram uns do Magro. Era. Isso que eram corsários? Isso tripes, não são? São relações, não corsários. O corsário que nem Corsário era pirata contratado. Ah, okay. é. e não só depende, mas eles é contratado para mim. Sim, era é contratado. Ele, ele, ele viu a anpice sabe o que é disto. Bro. Não, bruno, e tu e viste em black sales a nave? Viste, viu eu já vi black Sim, eles eram, eles eram corsários. Tava, olha, já me perdi neste, neste raciocínio. Tava a ir um porto interessante. Sábios acusados. Ah, sobre, sobre as, as instituições religiosas serem negócios. Também são. Têm estruturas diferentes, têm muitas vezes motivos diferentes, ainda bem, mas têm que ter sobrevivência, têm que ter financiamento, têm influência. Não deixam, de, não deixam de ter essa vertente e nunca deixaram. Se calhar muito primitivamente eram só os interesses de uns contra os outros, mas normalmente esses interesses são muito mais materiais do que imateriais. Isso é uma, isso é uma fantasia, entre aspas, que nós temos. Porquê? Tu tens comida, eu não tenho comida, eu vou roubar-te comida. Tu tens, tens esta terra que eu quero para plantar, eu vou plantar aqui. Não, poderia não haver dinheiro, mas poderia haver representações sim, mas de estamos, sim, mas nunca, Sim, mas, nunca, mas a justificação nunca é dinheiro. Porque mais tarde as sociedades desenvolvem-se e não podem Percebe. utilizar esses argumentos. Eu acho que é muito por aí. E depois, claro que as ideias se dividem brutalmente. Imagina, é. se houvesse uma guerra civil em Portugal, achas que era por que motivo? Porque Jesus tirou um gajo qualquer aos 93 minutos. Era uma coisa futebol, na minha opinião. Era futebol. Era, futebol era a maior sim. driving force, algo que dividisse Portugal. Yeah, imagina que havia um escândalo qualquer, estás a ver? Sim. Uh, imagina o Benfica ir para a terceira divisão. Mas tinha que ser o futebol, é isso? Eu acho que... Eu não, acho é... que... não podia ser política, assim, era é um não... escândalo político não, não acho, acho que Portugal, para mover as portugueses, alguma coisa que move mesmo portugal Tem que ser futebol, bro. Política não, já, eu acho que já, já vimos que política não mexe okay. com os portugueses. Nós somos roubados pelo Sócrates e metemos o Sócrates a falar na RTPU e ninguém falou. Estás a ver? E foi, não, muita gente falou. Sim, mas não, não, ninguém ficou... Re... Mas não a Gasolina em Portugal, é, não é? está tipo, tá É sim, o terceiro... É no, no, no, muito alto. E ninguém, tá, ninguém fala. Óbvio, fala na net estás a ver? Mas não vês? Ou seja, a única coisa que eu acho... Por mas mas não é só pelo imposto? Sim. Não, eu estou a falar a única Mas, eu, é, mas é, a minha, é a minha sim, opinião. Acho que a única coisa que fazia as pessoas ficarem mesmo fodidas é para a roupa partir coisas. Era para o Totópolis. Minha opinião. Mas ok, ok, não isso é uma manifestação agressiva. Uma guerra, tipo, um não falar uma guerra civil. Eu falando, uma guerra civil é que há dois lados, pelo menos. Sim, sim, sabe? há, há, há os pobres. se todo. arma Quero um pouco. Um... Uhum. E... Ok, era o futebol. E nessa nota do futebol, temos a seleção que une quase toda a gente, não é? Exato. Como é que está a tua previsão para o jogo desta noite? A Portugal ganha, a português. ok ah, bro, os gajos têm... o que é que é as balas o que é que... vamos lá... O que é que a que tem, bro? Só tem uma O que é que as Tem não, mas é que tem uma... Um... Multiculturalidade. Ah, tem uma estátua de um gajo com uma pilha a pegar a um <de cena. risos> Já fui lá, já assim na ah, gaita, estás a ver, bro? E nós, o que é que temos? Mas nós, temos... Estamos, nós temos de santuário, bro, Falta mas nós... Estás ah. a ver? Olha como o teu <risos> sentimento de comunidade veio ao de cima. Claro. Não, para futebol tem que ser. mas Os que é um país com o qual tu simpatizas. Sim, sim, sim. Mas tu, te, tu tens, hum, mas por acaso eu assim, falar disso de futebol, foi à toa, estás a ver? Sim, foi a primeira coisa que me foi. ver uma guerra civil? Acho que tinham que ser hum, extremos políticos, extremos não políticos acho que não acho que foi, mas a questão é que o futebol é provavelmente alinhar-se, porque o futebol estava muito ligado às esferas do poder. E nessa altura iria. O futebol é um espelho da sociedade, bro. Muito. Aliás, estava a teorizar na, quando estávamos a ver o jogo de Portugal, estava a teorizar em como o que se passou no Sporting nos últimos anos é a sublimação de Portugal. Porque repara, ao Sport de Lisboa e Benfica, ao Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube de Portugal tem essa vertente mais Portugal. Há um patriotismo inerente. Então, aquelas pessoas comportam-se como na Portugalidade. Isto é a minha teoria e comecei a divagar sobre isto. Desde o Alcochete, a pessoas que gostam, mais, gostam do Bruno, gostam de varandas, -me, falam -me de negacionistas. Do, do trabalho do Varandas, ah, isto é o trabalho há quem do. Diga, Bruno. Há quem diga ainda. Ah, okay. tipo, é eu, não sei, eu não sei Olha. o que é que está certo. Que hum. não Mas posso opinar. Não está passando até para o próximo tópico, se quiseres. Porque acho que é importante falar do Fala Sporting, que foi a única equipa dos três grandes Sim. que no, no, face, no Instagram e no Facebook que meteu uh, as cores da, da LGBT uh -huh. uh, como fundo do, do símbolo. Sim. Acho que isso, uh, como entidade de Sporting, Acho que, e sendo a única em Portugal é dos ditos grandes, estás a ver, a fazer isso, acho que é bastante é respeitável. Concordo, mas repara que a semana passada aqui demonstrámos-nos desagradados perante empresas, instituições que faziam isso nos seus logos, que estava Só tudo por... na modinha. mas sim, sim. Mas porque é que agora. Não, achas... mas porque. porque contexto, não não que... é o contexto, é? o contexto que inserimos, que é o contexto de mas futebol... no fundamental, em é sempre as coisas são que nós temos que olhar para o contexto <coughs> para a nuance. Sim, Exatamente, mas, concordo plenamente. Mas queres contigo. falar do espelho da sociedade que existe agora é, para, agora é para mandar uma mensagem política nas instituições do futebol em particular, o Sporting fez muito bem e muito mal o Benfica e faz o Porto. Faz-me faz só um favor, Robessa. Vê aí qual é que é a, a, a equipa maior em, em Israel, o nome? Que eu esqueci, eu não, o Maccabi. Maccabi está lá vivo. Uh, ou a segunda, mas pronto, ele já vai dizer uh, só, só podemos para, para fechar que é falar porque é que o futebol, na minha opinião, é um espelho da sociedade. Uhum. Tu cá em Portugal, mano, e obviamente não, não vou nem vou entrar porque se fala é um país racista, se não é, estás a ver? Sim, obviamente que existe racismo. E, mas uh, hoje em dia, há 20 anos atrás, tu tinhas um gajo no estádio a fazer barulhos de macaco, e ah, isso é. passava, estás a ver? Sim. Hoje em dia, tu tens adeptos no estádio a fazer isso e, o, e a própria o liga... Não. E a, própria, e a própria Liga punir se Sim. Estás a ver? Ou seja, obviamente que existe racismo, mas já existe as entidades, já começam a ter um bocado. Não se calhar, não porque querem se calhar, mas por muito daquilo que o público, mexem-se okay. pelo público, né? começam a ter a mão pesada nessas coisas. Ou seja, a Liga Portuguesa é de facto contra o racismo. Então foi, pela, foi pela autoridade e não pela mudança de mentalidade. Percebes? Uhum. Não é? Enquanto que, por exemplo, em Israel, tu tens a, a equipa mais importante de Israel. Macabi Haifa tem de ser o grupo. Pronto, é, co... é parecido com Beirute, meu. Que é, que Beirute equipa... é no Líbano. Não, é, o nome é parecido com Beirute, estou com ah. a dizer. Que é, que, é, que é o presidente de Israel, é, o, mas, é mas um dos mas maiores... Este gajo, mas este gajo é tem o, mais campeonatos. Agora, o que o Nini, Netanyahu, Netanyahu. Pronto, não interessa, é uma equipa de Israel, então, da capital. Apoel ah, interessa. A equipa, a equipa, a equipa tem cânticos racistas dentro do estádio para okay. muçulmanos, estás Sim. a ver? Uh, há dois anos atrás tiveram dois muçulmanos na equipa Primeira uhum. vez na história da equipa com okay. dois muçulmanos a os, os jogadores receberam ameaças de morte um deles marcou um gol a primeira vez que jogou marcou um, um gol metade do estádio saiu em protesto o presidente, sim, sim. De, de, de, o presidente era o clube do Netanyahu exatamente. o presidente está a cantar o, um, um dos cânticos mais conhecidos é, nós somos, nós somos as outras mais racistas de, de, de Israel é, aquilo era todo era um cenário completamente é, distorcido e tu aí vês a diferença de que é de facto um espelho da sociedade é nós cá em Portugal tentamos combater o racismo. Ouvi-me, Mas As aquela entidades... sociedade está muito fraturada nesse sentido. É a nem todos... mesmo vendo isso? Nem todos os israelitas, nem todos... Uma... Talvez... Eu arrisco-me dizer que há uma maioria de israelitas que não pensa assim. Uh, sim, eles sim. pensam que têm que se proteger. Sim, sim, sim, mas sim. não é necessariamente anti, anti que rei é que tu estás... Em... Dois putos que venham jogar para a tua equipa, vestem a tua é camisola ridículo. e tu estás insultá é a insultá-los a fazer ameaças de morte à mãe é dele. Ridículo. Só porque o gajo... E, e é muito engraçado, há um documentário sobre isso. quando deles diz cá, se forem cristãos... Estás a ver? Porque como Sim. se benzem mas um que se tira a camisola, isto aí já não aceitamos. Porque eles tiram a camisola e metem a camisola no chão e metem-se de joelhos. Estás a ver? É. Mano, é ridículo. Sabes que a que me venzi... uma está <risos> é engraçado. A última <risos> vez que me benzi, partiu um pé. <risos> Zau. Eu só sei fazer isso porque... Mas sou calhar, mas calhar isso bom. era uma aprovação de Deus. E tu devias ter continuado a vencer e a seguir não. o caminho divino. Não, não. Odeio isso. Para teres mais sorte na vida. Eu odeio isso. Sorte? Então, não. Tens de livre arbítrio Mas de tomar as melhores decisões hum? Mas estava a dizer isso por causa do Se Deus quiser no outro dia Se Deus quiser Portanto, comportem-se Achas que ele há de querer? Ele quem? Deus que é? A ti? A é nós A mim? Assim, se for muito, se for muito pelo, pelo regulamento Que, que, que ele próprio por, por voz humana vem publicando Não porque eu sou muito descrente <risos> e, e sou blasfemo. Não me confesso nem nada que se pareça. Se, se for pelo meu caráter. É o beitar, Jerusalém. Beitar, ok. Se, se for, se mas não, é que não sou uma maior por... por... equipa. Então, então, não mas perto. é uma equipa. Não interessa. Mas eu, eu lembro-me de ler este relato. Claro que para o Castro é sempre a melhor. Mas como eu. Deixa ser a Vou é só, vou só terminar o ponto. Se Deus me julgar pelo meu caráter, naquilo que eu acredito que é a bondade. Que se, adicuna, se, se coadua muito à bondade de Cristo eu acho que sim. É. Acho que serei acolhido no reino eterno. Mas eu também não acho que antes, ele exista. Antes de fecharmos isto. Que doença. <risos> <risos> do... é que... Imagina, eu imagino que chegas lá em cima né? fazendo tipo, tu és uma sola mas acho estás com o teu corpo. Né? Sim, sim. Tu se tiveres gripe hum. tu vais para o céu. Sim. Mas se tu tiveres alguma DST marada <risos> Mas pode ser. Mas pode ser. Não depende. depende. Então, porquê? Qual é o problema? O então, sombo é puro, tu Imagina, tu na Bíblia, tu só podes uh, pingar, mas, é mas é por Dalma. Mas é por Dalma. Ah! Mas foi. aí, por isso, a questão que eu dizia <risos> há ah, pouco. tu podes ter uma DST <risos> só fazendo. Só não, porque depois. Só, porque depois apanhar uma chegou. DST. Uma IST, outras IST, Não se usa já doenças. Então é o que é que Infecções. Ah, Tu podes ter uma IST. Depois desenvolve para determinada doença, percebes? Okay. Podes ter uma infecção ter uma doença. Não importa, isto é demasiado específico. Ou. <risos> <risos> só só para pensar, mano. Podes, ter, <risos> podes não, não estar com ninguém na vida e ter uma IST. Podes estar só com uma pessoa e ter IST. É, podes é, é ser tipo violado. a Maria, não é? É, é tipo a Maria, não, pode, é que não é? Pode ser, <risos> é, Maria, é o podes, anjo. Podes ser, <risos> pode ser violado e aí mereces, não ir para o céu, se, Imagina. Entregador. Mano, imagina esta situação. Imagina a Maria, olha, a regadora. Tu... <risos> ah, mas não vamos estar nesse ponto neste momento. Minha Por favor, vamos, vou tentar lançar este cenário. Ok? okay. pegando outra vez em ti e, e no teu amigo leopardo. <risos> imagina que estás deitado na selva e o leopardo vai fazer amor contigo. Por alguma compatibilidade que não se percebe bem, quase como um morcego e um ser humano... Há um vírus sexualmente transmissível que o leopardo passa. Começa a andar com legrins tigreza, não é? Seguir, logo, a seguir, logo a seguir a ejacular-se, o leopardo tem aquele come-down pós sexo. O que é que eu estou aqui a fazer? E mata-te. Tu morres logo a seguir. E tens o IST. Fostes desfilado. Achas que Deus te quer? E estou a cheirar a seman do leopardo. <risos> <risos> eu não sei como é bro, que é deixei deixado. E deixar... a tua roupa está a ficar tigreza. E a minha roupa está a começar a ganhar aquele padrão de tigreza. <risos> Que eu, e de repente parece uma chicote na boca. És o, és o King do Tekken. Exato. O King do Tekken, exato. Epá, é marado, é marado. Mas pode acontecer, pode acontecer. Agora, se eu acho que. Se eu, eu, se eu acho que se existir céu e inferno, eu te garanto uma coisa. E eu estou fodidíssimo. E tu também. E tu também, bro. E ah, tu se também. Se as regras forem aquelas, não, eu não. acho que as regras são outras. E estamos todos fodidos, então, bro. Há ninguém bem. a porque, ninguém. Porque sabes qual é o problema da Bíblia? Eu vou dizer que é. Para, às vezes é uma metáfora. Às vezes é uma... a bíblia às vezes é uma metáfora. Que é para que é? Quando é que é às vezes? É quando me convém Quando me convém às vezes é uma metáfora. Porquê? Tu não podes pinar, meu filho. tua. Tu, tu não podes pinar, irmão. <risos> Só podes pinar para ser pai. Para, para tentar procriar, bro. É verdade. Estás a ver? né? Tu não podes ser pai, irmão. <risos> Mas tu pinas. <risos> Ah, é que E podemos ir a merdas. Mas eu não quero saber, merdas. tu conheces pessoas que querem saber disso, atenção. Conheceste um casal, xa... no Paredes de Coura, que queria saber disso. que este senhor. Que senhor. Mas depois temos a outra parte, Mas que não Bíblia que vem. Mas eles vão. Que é tudo que seja atividades sexuais e com isto o medo, oral Sim. E, mão, e mãozinha, Sim. não Sim. É? Também é pecado. Mas não sabes se elas fizeram ou não. Não sei. E mas... essa interpretação que estás a fazer é muito estrita. Acabei de inventar, <risos> mano. Mas, <risos> mas é bom, é distinto. Não, qualquer interpretação é estrita. Aquilo, os textos originais vêm em idis de há 3 mil anos atrás. Pois que aquela merda meteram num tradutor. Pessoa <risos> <Só risos> do amigo morra. 10 vezes. Sabes, sabes há, há, há aí teorias que ganharam força nos últimos anos. Tens o verbo sodomizar, que é penetrar alguém analmente Sim. ou violar. Porque há a história de só de homem e que também é a, a desculpa que muita gente tem para ser homofóbico. A salva é a merda, e sabe, é merdas, mano. Não, mas diz, pronto, que é que, é, que, é, que, é, que não, não, não há uma passagem bíblica que é a destruição hum. a, da, dessa cidade, porque supostamente um homem tinha violado uh, outros homens, tinha feito sexo com outros homens, não sabem o que é que é a expressão, tinha feito, tinha feito sexo com outros homens. Só que a expressão também significava conhecer eu quero conhecer-te. E aquilo na altura foi interpretado como quero conhecer-te pessoalmente, porque era a metáfora, e não sei o que. Mas na verdade, na verdade, não sei se é verdade, mas segundo aquilo que eu li, é possível que a interpretação correta fosse: a cidade foi destruída porque ele recebeu mal os convidados. Porque violou. Hum. Ok. Não porque fodeu com o homem. Porque violou o homem. Porque violou o homem. Porque okay. recebeu mal os convidados. Ok. Mas, mas, e depois ter... mandou embora, Essa é assim uma história, já não me lembro, já lhe estava há, há muito tempo, aí, há três anos. Yeah. Okay. É engraçado sentido. pensar nisso, não é? Não é. mas não sabemos que é, qual é que seria, porque daquilo serve para moralizar o que é que seja, por isso é que eu acredito que Como Deus é que tu vais existir... pôr golfinhos no marca é. Os golfinhos continuam no mar, mas há muitas espécies que morrem, isto é, isto é muitíssimo pertinente, é. porque tu mudas a salinidade da água e, e antes o mundo daquela não maneira não. E há muitas espécies que morrem. Mas também há registros históricos de uma possível inundação muito grande naquela altura que terá dado a inspiração a isso, não é? Como tu te inspiras para as tuas ilustrações, há ah, quem é que se tenha inspirado Pro. para a Bíblia? Obviamente. Queres quer eu saber não. porque é que isso é, uma, é um regador, é essa merda? Já tentaste apanhar gags? Sim. Já, consegui... Já alguma vez apanhaste um gecko? Mas o gecko vai lá por Ordem Divina. Ah, ele vai para vontade é fala... própria, própria bro. é Noé o escolhido. Fa... Exato. Ah. Noé fala através de... Eu... Será que eles -se iam ah. um apanhar o gecko? Não, não, espera aí. Durou o tempo a apanhar o gecko. Ah, olha lá, leva o máximo afirma de cada um. Cada animal no planeta. exato Não cabia nenhuma arca. nem E nada. Mas sabes que é mesmo engraçado, porque acho que foi o James Jeffries que disse que não levaram cangurus, sabes porquê? Por porque a não tinha sido descoberta na altura, ainda. Yeah. <risos> Exato! Exato. Desgonhos frutas com a pizza, mano. Estás a ver? É Nem magia. o quê? Nem chimpanzés. Não. Quer dizer, naquela... podia ser alguém daquela zona que uma vez tivesse visto um chimpanzé, mas provavelmente não voltava. Bem... Mas tu, tu queres um gajo, de... adoro a tua lógica. Tu é tens és um gajo muito, porque... muito lógico. Sim. Eu não sou. Sim. A nível de. Como é que tu ias meter tipo, tantos animais no spot? Sendo que não se matar. logístico. Sim, a nível logístico. Não se iam matar, tens a justificação do Noé. Né? O Noé fala para a voz divina, portanto há paz. A tens de resolver mais ou menos como é que só dois de cada espécie depois proliferam da maneira que têm de proliferar. né? habitados diferentes. Tipo, há animais que não sobrevivem no clima úmido. Há várias ah, mas coisas. o gajo tem voz divina, bro. não é só voz divina Pronto, que ele mas tem. Mas a voz divina justifica, justifica isso. Digo eu, eu não me lembro da história obviamente Tenho que reler a Bíblia hum. É a próxima obra de ficção que vou ler o... Shazam <risos> Tens que imaginar que os animais ficaram lá todos quietinhos Ouvi sermões do Noé e da família Ah mas é que o Noé levou a família Dele então, pois, aquilo foi tudo com sanguinidade. A respeitar aquilo que nós sabemos que são as leis evolutivas, como é que... Se calhar foi isso. Se calhar a humanidade era uma grande coisa até a Arca de Noé. E depois, somos todos descendentes de Noé, desde somos então. Somos todos idiotas. <risos> Não <risos> queria dizer deficientes. idiotas. É o dilúvio para limpar os maus <risos> da, da humanidade. Tá <risos> Porque Eu cá prefiro ser parente de um macaco do que do Noé. Desculpem lá. Agora estou a imaginar, estou a imaginar os é cenários... Porque Estou yeah, a imaginar o que cenário, estou porque de facto tens razão. E nem até vai, pode dizer mais atrás, né é? Adão e Eva, claro, claro, claro, claro, é atrás, claro, não? claro, claro, claro, mas é assim: podemos considerar assim uma coisa: Adão e Eva podiam ter no seu código genético. Se é Deus, eu... Deus montou o, o, o lego do código genético deles, não é? E, e eles podiam ter um código geneto, genético que não estava ainda alterado o suficiente para que a consaguinidade fosse um problema. Só Deus percebe o é dessas merdas, né? Claro, a cidade está <risos> perfeita. Isso que os criou, bro. Deus é o, é o melhor professor programador professor. do mundo, é, percebe? Mano, é, é um bom designer, mas Deus Deus é é melhor para os mosquitos per... a fazerem barulho, mano. Puta que o parê. É, tanta merda isso, não, não, não, Mas Deus repara, não, isso não, é porque tu achas que Deus gosta mais de ti. Mas Deus, se calhar, gosta tanto de ti como do mosquito, que também é a criação dele, e aquilo é uma maneira do mosquito sobreviver. Fazer barulho? Não sei. Eu mato -os. Ou então é só aquilo que o mosquito precisa Porque ele não conseguiria voar àquela velocidade Com aquela destreza Sim, sem fazer então, esse barulho um E é mais importante para ele voar àquela destreza O mosquito Tem dois dias de vida, não é? Três, o que for Alguns podem ter mais ou outros menos Ah, tem que se safar enquanto cá está E Deus deu-lhe as ferramentas necessárias para isso Não é tão discreto como um falcão Se um falcão fizesse barulho Ainda está fodido. <risos> Eu adoro Adoro, nós, nós, nós podemos tirar um episódio só para falar de merdas bíblicas e gozar com as merdas bíblicas Mas pronto, comportem-se, acho que Poupa. ficamos para Como é que... Como é que tu achava que tu ias assim... Conheciste, bro? Ei, <risos> <risos> é, mas chega anda só... Também lá está, é só uma música <risos> Aquela... Exato, é One It Wonder <risos> yeah. E tu, como é que tu não conheces Elvis Crespo? eu, sei lá, mano pois É, é mal, que é, é, é One It Wonder é. Mas tu tens muito One It Wonders que oh, Aquele gajo do Gangnam Style o Sai. O Sai é To It Wonder para aí. Tem o um Gentleman, é? Né? Tem para aí ah. mais um, não sei. Ah. Mas tu tens muitos One It Wonders? Ah. Olha, eu vi grande álbum esta mesmo. semana, meu. Ok. O do o Tyler? Novo... Não, não, não. O novo álbum do. Ah, novo, que já saiu já há é meio ano atrás. O último álbum do Machine Gun Kelly. Ah, é, não. Que ouvi. É, mas é, não tem nada com hip-hop. Tudo o que sai do Machine Gun Kelly é, é que. É que... <risos> não, não, não, não não, mim, não, não. Eu sou mais recentemente. Coisa. Machine Gun Kelly. Vai casar com a Megan Fox, acho que yeah, aliás. E namorou com a Summer Ray antes disso. Sim, sim. Três meses que o Machine Gun Kelly esteve sem pinar. Atenção, porque Summer Ray é daquelas pessoas que é para a vida. Então, eles falam abertamente disso, que não houve sexo durante aqueles três meses. Um gajo, como... <risos> como o Machine Gun, estás agora a ser preconceituoso, bro. Não, não, não, não, não. Tô, Estou tô a perguntar-me. O que é que te levaria a ter essa atitude? Bro... Uh... <risos> mano, imagina se ele curtisse o da gaja, não é? Imagina, se eu curtisse o de uma gaja, tipo, imagina a pessoa que tu mais gostaste até hoje. Sim. Consegues visualizá-la? Consigo. Se ela dissesse assim, tipo ias demorar tipo 3 meses, 4 meses, meio ano para ter relações com ela. Conseguias? Eu conseguia, na boa, acho Na boa, <risos> conseguia. Eu acho que só passa, passa a gostar nesse nível das pessoas depois pois de haver de, relações depois sexuais. Depois Tem também. que haver essa confirmação. Pois também é, também é, também é isso. Yeah. Porque o sexo sumiu bem as pessoas, mano. Portanto, é um sexo de boas pessoas, de facto. sem dúvida. Portanto, tu és daquelas pessoas que acha que, tipo, estando com uma pessoa, acaba a magia? Acaba a magia? O quê? Imagina, às vezes, tu que estás com uma pessoa e conheces uma pessoa e essa. E depois é que ti. Depois vão para a cama os dois ou para o banco trazer do teu Corsa qualquer coisa e depois, tipo, acaba. Percebes o que eu estou a dizer? Isto nunca aconteceu comigo, por acaso. Acabar-se, mas também nunca não namoraste assim durante muito tempo. Não, não estou a falar de namorar, mano. estou. a falar tipo de conheces uma pessoa. Tu, tu, tu tens conhecido a pessoa para estás com sim, ela sim. né sim. sim que funcionam as coisas. Claro, não, então o não percebo. Eu estou é, é. a dizer é que às vezes há aquela teoria que as pessoas conhecem alguém, uhum. começam -se a se interessar muito por elas sim. e depois vão para a cama e depois parece que há uma quebra de tesão e depois desaparece tu, estás a ver? Ah! Ah, eu pensei que estás a falar ao longo do tempo, pois há um dia em que já não sentes tesão ah, isso pela acontece, pessoa. Acontece. Já te aconteceu assim? Tipo... Isso já, já, já, já. É, já. Nunca me aconteceu para acaso. Tipo, não sei, se, não, não sei se já aconteceu de, de parte da outra parte. Estás a ver? Pois. Mas comigo nunca aconteceu. Normalmente. Normalmente. Mas também já me aconteceu estar no oposto. Estar com, com pessoas que depois de nos envolvermos, cortavam. E, e eu não queria e, e fiquei, no, fiquei no lado do oposto. Bem, mutuamente. sexo. Também já problema. aconteceu mutuamente. É o melhor. Mutualmente sim, claro, que é para ninguém ficar fodido, né? Eu sou o disso. Mas o sexo não boé, mano. Tipo, imagina, o sexo nunca poderá ser um, uma coisa negativa numa relação de duas pessoas. Percebes o que eu estou a dizer? Nunca deve ser, pois não. É sempre uma coisa que vai unir a pessoa. É tipo okay. dois amigos que pinam. E que têm uma coisa fixe que é o orgasmo. É, mas imagina... É possível que... Que o sexo desvirtua muita coisa. Ok. Eu, tenho uma... um... eu acho que tenho amadurecido para perceber isso. Sexo, pronto, dá-me um Entendes? exemplo. Há muitas, há muitas virtudes na, na, nas relações que tu tens com as pessoas e muitos defeitos que podem ser expostos pelo sexo. Entendes? Há às vezes, se custa, mas isto em termos de amizade, podes aquilo chamado estragar uma amizade porque vais para a cama com alguém, certo? Yeah. Pode Sim. acontecer isso. Pode acontecer que tu te envolvas emocionalmente com uma pessoa que se envolve mais por ti por causa do sexo. E desvirtua a parte bonita que tinhas de proximidade e intimidade humana com essa pessoa. Pode acontecer que tu tenhas, por exemplo, uma relação de longa duração e é no sexo que começas a... por causa do sexo que começas a refletir em algo que não é tão bom. Entendes? Mas tu, já estás, tu estás a ir, tipo, na... na, na estás a... na maratona, estás a ver? Eu estou a falar nos 100 metros. Estou a falar, tipo, conhece uma pessoa de um super bem, vão para a cama, e, e, mano, tem que... Pá, uais, uais, é mas que é o que eu estou a dizer é igual no... Ué, eu estou a dizer que é igual pode separar algumas pessoas se a foda for Não, não, não não, não, precisa de ser, se, pode se, separar se, revela o mistério imagina, não, olha imagina Vou, agora, eu, não, eu, agora, agora eu não concordo, atenção atenção, eu tenho que dizer, tô, falo disto a minha experiência só tô, agora como isto são coisas tão específicas de cada indivíduo eu só estou para lhe dar coisas que já vivi mas já me aconteceu que Há esse grande acumular de tensão, tesão, sexo. O sexo é bom e as duas pessoas, depois da conversa que têm a seguir, pelo tipo, talking, estás muito vulnerável, por exemplo, se afastam. Não. Okay. ok. Percebes? Percebo. Que fica muito claro ali qual é que é o envolvimento. Yeah, mas, no... nós, nós temos um... yeah, mas nós já discutimos até aqui. <risos> yeah, nós somos diferentes, diferentes nisso. É que tu, tu gostas do, da boa conversa de um pós-sexo, eu gosto da boa conversa no pré-sexo. Mas atenção... <risos> Estás a ver? Ou seja, eu, depois... Está-se estamos a rir, ah, não, Atenção que eu uh, também uh, passei a apreciar muito mais nos últimos meses, desde que gravámos o podcast em que eu disse isso, o, o, o, a a apreciar conversa. o pré-sexo. É, é muito bom, é muito bom. E depois ah. tens uma coisa incrível que vai sempre... Se tu não tiveres tipo, confortável no Pilotalk. Tens sempre uma aplicação que te ajuda, que é o WhatEats. <risos> <risos> Fico... Mandar comida. Comida oh, é seleção mandava... para tudo mano bro estás a brincar, aquele manchip pré-foda. Cinema. <risos> <risos> não, nem, pela, nem é pela foda, é pela comida. Depois <risos> vai, pois vais para a cama cheio, com a barriga toda cheia. Não, Bruno, de que horas é que estamos a falar? Depende. Diz-me tu. Não, mas eu, quando eu estou a falar do manchip pré-foda... eu não... manchi pré foda Tipo aquele Sunday Aquele aperitivozinho, aquele geladinho. Ah, ah, não é comida, cara. é comida. É aquele doce. É, é aquele creme. É é. Este, para... este gajo paga, paga taxa de paga. entrega para mandar um vir um Sunday, uma flor e uma flor e dá. Jerry. Okay. São dois okay, já estou a perceber então. Mano, dinheiro, <risos> dinheiro é relativo, Dinheiro vem e vem, bro. Sabe o é. que é que fica? Memórias. A memória daquele Sunday, daquela foda maldada que levou à inevitável separação. foi disto? que viemos aqui falar? Não, não foi.